Tudo bem, meu filho? E aí, filho? dona Valqueira, o que é que você vai aprontar hoje? Que né, João? Só que dessa vez, não. <risos> você pode ajudar a vossa um pouquinho, meu? Aqui eu tô com a bexiga solta, sabe? Não posso segurar muito tempo, tá? Obrigado, meu filho. Já já volto. Não sai daí, não, tá? Que eu já volto. Pegadinho, né? De dando João Cleber Show. Parou, parou. É, parou aí, mão cabeça parou, aí. A isso? Cabeça, parou, Mão cabeça, cabeça. Que é isso? Isso aí. Levanta devagar, aí, levanta devagar. Levanta devagar Tendo na bolsa aí ah, Como não é? é? Como mulher, que Uma senhora? Oh, abre com oh. gentileza A gente tá pedindo aí, por favor Levanta a bolsa e abre Levanta a bolsa Ah. Senhora. Uma senhora tá com isso aí? É nossa senhora, tá bom Que no, isso, no meu? A casa caiu pro seu lado Cara, eu tava A casa caiu pro seu lado. Meu cara. Deus, meu filho, você, você assaltou <risos> aonde, meu filho? Com tanto de Brilhante, camiseta, Olha, calça jeans e óculos. Confere. Tênis branco, eu hein? Juro, eu juro, cara, ela tava passando. Meu filho, vamos pra trás, vamos pra, pra trás, vamos aí, vamos aí. O senhor vai, o senhor vai, sim. Vamos pra trás. Vamos pra trás. Vamos pra trás. Vamos pra pra trás. Vai, bem bolada, seu pegadinho. Por favor, nada, é bem mão, bolada. Produção. Você pode ajudar aí um pouquinho? Ó, de novo. Eu tô doida pra ir no banheiro e eu tenho a bexiga solta, sabe? Você vai demorar muito? Não, é aqui perto na esquina aqui do barzinho, mas só que ela tá suja o chão. Eles não deixam de entrar, não deixar tá no bom. chão, né? Tá, não. É. demora. Não, um não demora de Mas tá? você não sai daqui, não, tá? Tá porque bom. Porque eu vou para casa do meu filho daqui tá um pouquinho, bom. tá? Vocês ouviram o que vai acontecer. é um amor, viu? Tá. Obrigada. Parou, parou, parou, parou! Põe no põe cima. chão, bolsa. põe no chão, põe no chão, põe no chão. Põe a mão pra cima. Abre a bolsa. Mas tá com a abre senhora, a abre a bolsa, por gentileza. Moço, isso não é meu. Ih, meu Deus Vamos do céu! Vamos pra trás, céu. por gentileza, mão pra trás, não quero saber. Calça tá preta, senhora. blusa preta e cabelo solto, correto? Confere, pode trazer. E aí, que tem me isso? É dela ali, ó. Ela quem? Não para trás. Não senhora, oh, me me senhora. Me solta. Senhora pode ir embora. Senhora oh, oh, pode ir embora. Ih, assim ela é brava. Ela é brava. A senhora pode ir embora. Vamos para trás. vamos para trás. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Peraí, peraí. você quer dizer? Com aquela bolsa cheia de bomba, dinheiro é dela. Não deixa ela ir embora, moço. Não é meu, eu tô com vergonha que eu tenho uma Olá, briga agora, sopa, Olha, sabe? Agora, olha agora, olha agora. E eu, eu tô com medo de deixar lá, que eu vou no meu filho, as coisinhas aqui, ó. Você segura a minha bolsa um pouquinho Seguro, Mas só tá. que eu tenho que ir lá no banheiro. É. Você fica aqui um pouquinho? Bolsa, pode ir. Tá? pode ir, ok. Mas eu não sai daqui não, tá, meu filho? Tem minhas coisinhas pro meu netinho aí, tá? Tá bom. Tá. bom. Tá. Obrigada, <risos> você é um amor, viu, filho? Espero que eu já volto. Vocês é, é, é. vão o que vai acontecer, ó. ó. Aí. Parou, cabeça aí. Parou, parou, parou. Cabeça, vamos na cabeça. As duas. Ajoelha As aí. Que barbaridade. Ajoelha, ajoelha, é, é. É isso. O que sabor é essa bolsa aí, Oi? A senhora acabou a de senhora, sair? Senhora, sair tá, Abre ela para nós aí. Abre ela, um favor, aí pra mim. É da senhora? É da senhora? É da senhora, é da senhora tá me tá. É. Não é meu, não, não gosto. Tudo bem, a tudo coisa. bem, mas vamos lá, gente. Central, confirma ah, pra mim a suspeita do terrorista. terrorista Camiseta, Corre calça, calça é, preta. É a que deixou um negócio aqui no filme, olha a porra é que, do que do é. essa senhora. Fala. Só um minuto, segura aqui. Vamos rir, vamos rir. Você que não, não, me deu ó. esse negócio aqui saiu. Vem cá, Eu? eu? senhora. O que que aconteceu? Vem aqui, eu vem eu aqui, por gentileza, senhora. Vem aqui, só um minutinho. Eu tô com medo, meu filho. Calma, não fica não. O que, que esse rapaz é seu? Ele é seu neto? Ele é o quê? Eu não conheço ele, não. Essa venta, acabou de deixar esse negócio aqui, foi ali no banheiro, falou que era a bolsa com o negócio dos netos dela. Eu? Você, meu Essa filho? Essa bolsa é sua? Não pode ser mentiroso, não, filho. Essa bolsa é sua? A minha bolsa tá aqui. Então tá liberada, pode ir embora, só com, ele, aqui. Vai com ele. É aquela a bolsa. Não é minha. A não não é minha, não, a não, a é tal, tal, tal, não. que é? Casa tá cara, irmão. Casa caiu.